Fala rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui no meu servidor, versão 5.9, Tank. Mano, da hora demais, o servidor tá liso, bonito, cheiroso, gostoso, a gente arrumou as transferências. Vocês lembram que no último vídeo essa transferência não tava pegando? Então, agora tá. Pegando bem tranquilinho, é, pra vocês verem. Tá suave. Eu tô com alguns itens VIPs aqui do pacote, né, mano, que vem. Isso aqui é minha conta de ADM, então releve, é ela não vai pro Hall da Fama. Mas enfim, eu tô aqui pra mostrar algumas instâncias que você vai conseguir passar e dropar itens excelente, mano. Muita gente jogando, ó, pra vocês verem. Posso vir aqui, ó? Dar um barra online. 23 pessoas. Que hora, já é de madrugada praticamente, pra falar a verdade. Então, muita gente tá jogando, né, galera? Mas enfim. Vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho um colar de ADM aqui. Eu ainda não coloquei a imagem nele, não. Ó. que dá esses aqui de atributo? Será que é apelão, hein, galera? Espera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Cadê Brama? Tem brama Ice. Ó, o colar. Será que é apelão? 580 de vida. Só vou passar as distâncias, mano. Mas enfim, beleza. Vamos aqui, ó. coloquei o pet também. Coloquei o pet nível 60. Beleza. Eu já vou colocar os equipamentos do pet. Lembrando que esses equipamentos você só consegue ver. Pegando um equipamento, sumiu ou não? Ah, tá. Não sumiu. Acho que é assim mesmo. Acho que é a minha internet que tá bem lenta, mano. Ou não. Ah, tá. Quando você equipa, eles some. Mas, enfim. É isso, né? O importante é contratar tributo. Daí, beleza. pet nível 60. Igual eu tava falando pra vocês, vocês conseguem adquirir essas coisas na VIP, né, mano? A instância melhorzinha que dá itens aqui, galera. Covil, épico. Castelo Herói. Tipo Piatã. Fugura, você vai conseguir, querer Muita figura no... No Guerreiro Fácil Normal também consegue Você vai conseguir itens bons na Herói E na Épico Vou mostrar a Épico pra vocês Ela tá bem forte, mano Porque o servidor é, é um pouco hard Mas dá 10k de cupom batalha 5k por derrota Tem evento limitado Tem várias missãozinhas aqui ó, pra cobertar Como vocês podem ver aqui, ó Várias missãozinhas mesmo Até essa missão aqui, ó 300k de consumo, que você consegue Ver aquela arminha lá, tem muita coisa véio. Muita coisa mesmo Beleza? Agora vamos lá eu vou deixar aqui Pô, não vai precisar não Mas vocês vão ver que nem eu, mano, que esse atributo tô conseguindo passar, porque é pra ser um servidor Hard, vai durar muito tempo Não né? é servidor por temporada, tá ligado? É servidor que vai durar uma, uma quantidade de, de, é, de meses aí, bom Então é ser um servidor da hora Espero vocês virem aqui e apoiar E depois no finalzinho eu vou mostrar aqui como que tá os pacotes VIP pra vocês, tá bem interessante, tá um preço muito acessível, né, à toa que tem muita gente VIP no servidor, porque tá bem acessível, eu tô deixando eles escrever, basicamente, quer ver, tá com um descontinho da hora. É uma galera que tá aproveitando, filho. quem tá jogando tá ligado como que o servidor tá. Os mano que não tá conseguindo colocar VIP, tá forte pra caralho, os cara freak, eu falo, mano, tem nega aí que passou a madrugada do pano, os cara tá com um cacá de FC, mano. O pano totalmente free, mas os caras também estão tá daquele naipe, madrugada atrás de madrugada, e no instância daquele naipe. Aqui ó, pra vocês verem o tanto de vida que eu tenho e como que quer ver? Esses bichos arrancam vida. Cara, na moral, pra passar isso aqui, você vai ter que ter atributo e vai ter que chamar mais três amigos. E sendo forte também. Isso aqui não é uma instância pra brincar, não. É uma instância pra vocês querem se divertir de uma forma bem interessante. Mas vocês vão rir demais. O negócio quer ver tá engraçado. Enfim, galera, tem muita gente jogando Eu faço convite de novo pra vocês Virem aqui jogar, se divertir Aproveitar o servidor, conforme que vê Ele tá no lançamento, né? E tem poucas pessoas fortes Dá pra você jogar e se divertir Servidor hard, né? Então, dá pra brincar Essa arminha tá tendo na VIP também ó. Você quer os itens VIP, mas não vem com esse atributo Vem com 285 de atributo Vem essa roupinha, esse chapéu Vem esse cabelo Tá ligado, mano? Muita coisinha da hora Vem essas minhas pulseirinhas mais da hora Vou mostrar no final pra vocês Beleza? Vamos matar ele aqui, ó Vamos ver os itens que vem Será que vem item bom, mano? Imagino que vem assim, por que vem, mano? O cara deu um escudo diário se Eu chamei... Tô sempre online, galera Ajudando a galera que é free Chama eles pra essa distância aqui, ó Pra essa instância e deixa eles coletar os itens, tá ligado? Esse cara não faz nada, só vim mesmo O cara vindo aqui já consegue uns itens da hora Vou mostrar para vocês que tem uns itens top Mano nessas instâncias, incrível, cara Na moral, não é porque eu sou dono do servidor, não Antes de ser dono eu fui pra Então eu sei o que que é bom Tá ligado? Dá uma olhada nisso aqui, ó Ó lá, Fênix Anel do romance Mais oito Cara, ó lá pra você ver Esse óculos aqui Máscara prateado, off prateado Ela que veio de 10 de atributo Um atributo muito bom Aumento do é, 100% de sorte Pedra cristal roxo Essencial de honra Tem que ver figura também Outro pet, veio dois pet fênix Muito incrível, mano As outras instâncias também estão muito boas para então você que está começando Se você sabe o pano de tanque, aqui Você vai pegar house e não tem nem o que falar pega a round boa Olha os caras perguntando ajuda a instância pra mais tarde então mano a galera quer ver tipo assim tá focada mais no pvp na realidade mesmo pra vocês verem. você entra aqui no pvp ó tá votado de gente jogando pvp a galera tá focada mais no pvp por causa do que do cupom da 10k de cupom batalha e, mano, incrível, né? Um servidor que vê, tipo assim, que tem tudo pra crescer. Basta apenas você entrar, jogar e se divertir. Servidor aí. Top, mano. O Hall da Fama, eu vou atualizar ele, fechou? Pra gente ver quem vai estar tá no Hall da Fama. Ainda por enquanto, que vê tá o suspense, né? Só ficar um negocinho assim, legal. Tem minha sociedade aqui também, que eu deixei a nível 10. Pra dar uma ajudinha pra vocês também, né? Pra quem quiser entrar, ó. Pode vir aqui entrar, aproveitar também, né, mano? A sociedade... Ela tá no nível 10 no ferreiro, nível 10 no... no depósito, nível 5 no na loja. Tá uma sociedade bem legal. Dá para vocês curtir e se divertir de uma forma bem interessante, entendeu? Então é isso, né galera? Basicamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem jogar, se divertir. Quando você entrar e criar sua conta, você vai fazer o seguinte, vai pegar esse evento aqui, ó. o um evento do Discord, eu ainda vou querer arrumar ele que não tá dando para pegar. Infelizmente, mas vai dar pra pegar com tempo, pode ficar tranquilo Fazenda, já dá pra você coletar muita coisa aqui ó Petzinho Pegar aquele aqui, certinho, fazer sua plantação e, Ó, uma dica que eu vou dar, essa dica que vai ajudar muito free A estátua Upa a estátua, cara, porque dá muita coisa, mano pra vocês têm noção, olha o que que dá na estátua Honra Dá aquele bloco elemental super pedra, cara upa mesmo, gasta vem nas estátuas que compensa ó pra você ver, mano a maioria dos caras aqui é free os caras tá top, na moral os caras tá bem, upou bem entendeu então basta apenas você vir jogar se divertir, e olha o tanto de itens que tem aqui no veirão, ó tá um preço bem caro, porque tá valorizado os itens, entendeu, ninguém vai vender item barato aqui no servidor, tá tudo valorizado, ó pra você ver o preço, ó eu mesmo coloquei esse item aqui, ó Por esse preço Porque, mano, a instância, ninguém passa a instância, entendeu? Pra pegar esse item Tá valorizado as coisas, ó. Tem muita coisa Você pode vir cá, lá, comprar, você ver? Comprar as coisinhas, tá entendendo? Que o negócio tem valor, mano O servidor quer ver, tá tendo que ver sua visibilidade E eu só tenho a agradecer Mano, eu não vou me deixar babar por nada Porque quer ver... A gente quer ver, tá cobrir aqui nesse servidor. O servidor só tem a crescer e com a ajuda de vocês o servidor vai explodir, tá ligado? Muita coisa top. E, por falar em coisa top, eu vou mostrar como que tá as VIP aqui do servidor, fechou? E espero que vocês quererem adquirir uma VIPzinha se tiver interesse, tá ligado? Para ajudar o servidor a se desenvolver, <risos> a se desenvolver aqui na comunidade, fechou? não tanto que ver emissões, nem, nem muitas coisas Porque, mano, tem muita coisa pra arrumar E muita coisa que ver top pra gente poder fazer Tá ligado? Então, é muita coisa legal Vamos lá mostrar as vips aí. Chegando aqui nas VIP Tô no meu grupo aqui, ó, vai estar tá o link na descrição O grupo do Discord, tá com 250 pessoas primeira vip que a gente tem é o pacote de vip pratina O pacote de vip pratina Ele tá, que ver, assim Tem que ser um pouco mais básico, né, mano? Porque é vip pratina Vip um pouquinho mais básica Chegando na VIP ouro, a gente já tem um pacote um pouquinho mais elevado Você entende? Um pacote um pouco melhor Mano, tá hora demais, eu fiz toda a arte aqui, ó Basicamente como que você vai adquirir uma VIP aqui no servidor Você vai vir aqui no Discord, vai entrar aqui Mas pode ir no meu WhatsApp também Vai clicar em Ticket Vai criar um Ticket aqui pra mim E aqui eu vou te responder, entendeu? Pra você ver, tem uns mano que fica sempre aqui na Cal Tá bom, mano, cara. Eu tô, eu tô feliz na moral com o servidor. Tá. Tipo assim, é uma coisa que eu imaginei e tá sendo realizada. Quebrou algumas expectativas minhas, tá ligado? Mas voltando pro assunto das VIP, todos os pagamentos é em Pix, galera. Infelizmente. Pagamento em Pix é melhor. Porque não tem nenhum. Hoje em dia, quer ver? Até o cartão de crédito é Parcel Pix, manda Pix, entendeu? tudo é mais fácil no pix, porque cai na hora, a gente vê o comprovante, vê que caiu e é muito mais rápido, ágil e fácil, tá ligado? E a gente também tem a VIP diamante, essa VIP aqui é uma VIP melhor do servidor, olha esses anéis, tá ligado? Olha que veio. esse escudo, dois kk de cupom, tem 10k de espírito de luta, 10k de é, é, uma arma esse mano, esse escudo aqui, não, quer dizer, essa arma aqui é perfeitinha, 285 de dano, arma bonita demais, cara, vem querer roupa e chapéu com atributo que vê mais 15, entendeu? É um negócio, mano, tá bem que vê zelado o servidor, tá uma forma que eu queria entregar pra vocês, mas então é isso, galera, espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo, não se esquece de deixar o seu like que é muito importante, se inscreve no canal, e o mais essencial de tudo, venha jogar o servidor. O servidor tá top, cara. Top mesmo. Não é porque eu sou dono, mano. É porque tá top. A concorrência não aguenta. Tietiezinho chegou daquele modelão. Che... Cheiroso, bonito, gostoso. Daquele naipe, meu amigo. Pega nós, que a gente tá no income. Eu tô patamar, papai.